Fala aí galera do YouTube, belezinha? Felipe Brasil aqui com vocês. Hoje eu tô aqui no SEB, Costa Rica. Vou fazer algumas perguntas pra alguns estudantes aqui. Eu vou ver o que eles, o que é que eles vão responder? Essas perguntas também valem pra vocês, ok? Então vamos ver, galera. Oh, quero ver a resposta de vocês, beleza? Sim. Vamos lá. Fabiola. Fabiola. Fabiola? Fabiola, nós estamos aqui com Fabiola ou Fabiola? Fabiola? Fabiola. Okay. No, no Brasil seria Fabiola. Fabiola. Né? Fabiola. Fabiola. Beleza. Fabiola, pergunta pra você. Você, esse é o um jogo você preferiria isso ou aquilo, beleza? Então, você preferiria ser reencarnada como uma mosca ou deixar de existir pra sempre? Ah, de que eu quis pra sempre. <risos> Tudo quando <risos> tem problema com as moscas, <risos> é impressionante. Você, você, tchau. Você acaba a vida, né? Ah, Pobre da mosca, Ninguém quer ser a mosca Beleza, e você? Qual é seu nome? Marlon. Marlon, Marlon. ok mano. Outra pergunta pra você. Pergunta. Você preferiria nunca mais usar redes sociais ou aplicativos de novo, ou nunca mais assistir outro filme ou seriado? Eu nunca mais assistir outro filme. <risos> Essa galera não vive sem redes sociais. Eu não, não assisto muito. Nada, assim, nada de filme, mas... nada de seriado, mas aplicativo. Ah, beleza, então fica, fica, fica a pergunta aí pra vocês também. Vamos lá, e você? Robert. Como é teu nome? Robert. Roberto. Roberto, né? Robert. Roberto! Okay, vamos ver o que eu tenho aqui pra Roberto? Tem uma pergunta aqui, né? Ok. Roberto, você preferiria ter o poder de ver 5 minutos no futuro ou 100 anos no futuro? Ah, não. <risos> eu preferia. Não é nada. Peraí, deixa eu ver aqui. De novo, de novo! 5 minutos no futuro. 5 minutos no futuro? Sim. Eu preferia. Ok. E 100 anos no futuro por quê? Não. É, nossa sair. Ficou muito estranho. É sempre O que você vê 100 anos no futuro influencia o que você está vivendo agora, né? Sim. Sim. Ou seja, mas se você vê 100 anos no futuro, você não vai ver que está passando 5 minutos daqui a pouco, né? É, é, uma, é tipo. Não, fica naquela minutos. coisa. Será, é uma será uma esse? Foto, esse né? Ser tem que... mais. <risos> beleza, beleza, ok. Vamos agora eu vou fazer uma pergunta aqui pro nosso professor Francesco. Tamo né? junto, você, é eu aqui, mesmo. Mano. A pergunta é o seguinte: é. essa aqui é pesada, essa aqui é pesada, é né? Agora você que, que pôr. Do outro esse. lado. É, e é, aí, é, beleza. Isso, é, é, é, beleza. isso. Essa aqui é o que, beleza? O que você preferiria, não sentir sabor ou não ver cores? <risos> é a maravilha da vida, né? Sabor, cores e tudo. Então, não sentir sabor ou não ver cores? Oh! É, você pensa muito Eu sou muito visual, eu acho que não senti sabores ok Sem sabor, mas você vai com Sim, cor. sim, eu sou muito visual, eu acho que tudo que a gente a gente relaciona a nossa vida, tudo com o que a gente vê então, também com o que a gente sente né, porque, o sabor, <risos> eu, não tenho sim, sim. porque eu tenho que renunciar eu tenho que renunciar alguma coisa é um que eu outro outro sabor. fico com a visão Então galera, o bom dessas perguntas é que vocês também podem responder, todo mundo pode responder esse vídeo. e não tem exatamente. resposta certa ou errada não, você vai responder de acordo o que você pensa, né? Agora, uma pergunta aí pra galera pra vocês deixarem, deixarem aí no comentário, ok? Vocês prefeririam saber o dia que vocês vão morrer ou como vocês vão morrer? Oh, <risos> isso. O como? O Essa dia. tá difícil. O dia ou como? O dia ou como, né? O dia ou como, né? <risos>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 Então, galera, é isso aí, tô aqui com a galera do Céu, o pessoal super animado, tô gostando muito de estar aqui com eles, muita gente aprendendo português, a galera aqui do, da Costa Rica, nossa, mano. muita gente aprendendo gente português. Gente fina, gente fina. Muito bacana, eu sempre me animo com o pessoal daqui, então, espero que vocês se motivem também a aprender português, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar do mundo que vocês estiverem aí com meus vídeos também, e claro, sempre ter um tipo de dinâmica assim que faça você, <risos> né, tá? Tipo, Faz cara, não vai pensar se o cara não sabe isso, será que é aquilo, fazer algo assim divertido, beleza? Valeu então, falou, tchau, tchau! you <laughs>